Olá, espero que estejam todos bem. As inscrições para o 21º Salão de Extensão da URGS já estão acontecendo. E você, extensionista que não ficará de fora desta celebração, precisa estar atento às datas importantes acerca do evento. Até o dia 31 de agosto, você poderá inscrever no Portal de Serviços do Aluno Servidor o seu projeto de competência 2019-2020. Tal projeto precisa estar devidamente registrado no sistema de extensão da URGS e aprovado conforme as normas de extensão. Lembrando que o coordenador responsável pelo projeto precisará fazer o encaminhamento final da inscrição no seu portal de serviços até 6 de setembro. Música Atenção para o detalhe, obrigatoriamente, pelo menos um dos graduandos da equipe de extensão precisará participar da apresentação do projeto em vídeo de até 5 minutos. E também existe a necessidade de um resumo escrito ser submetido juntamente da peça audiovisual. Você encontrará especificações sobre a formatação do resumo e todas as informações completas sobre a participação no salão de extensão neste link no site do evento. Não deixe de mostrar a integração da universidade com a comunidade Proporcionada por você, extensionista. Submete seu projeto e participe. 21º Salão de Extensão da URGS. A arte de reinventar vidas. Fiquem bem e até o próximo.